Uma urna contém 40 bolas numeradas de 1 a 40. A probabilidade, olha a palavrinha mágica, de se sortear um número múltiplo de 5, nessa urna é... Vamos lá, probabilidade. Ó, a formulazinha pelo método MPP. Vamos lá, qual é a formulazinha pelo método MPP? Anota aí, ó probabilidade de um evento é o que eu quero sobre o total. Método MPP, é o que eu quero sobre o total. Bom, o total seria o total de bolas. Qual é o total de bolas ali, pessoal? 40. Não é isso? Elas são numeradas de 1 a 40, então eu tenho um total. Qual é o total de bolas? 40 bolas. Só que dessas 40 bolas numeradas, o que, que eu quero? Ó, o que eu quero é sempre a pergunta. O que, que eu quero? Eu quero sortear um número múltiplo de 5. Então, se é múltiplo de 5, vai de 5 em 5. Então, a primeira seria o 5, a bola numerada... Com o número 5, a segunda seria o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35 e, e o 40. Então, dessas 40 bolas numeradas, o que, que eu quero? Eu quero aquelas que têm um número múltiplo de 5. E quantas delas têm um número múltiplo de 5? Vou contabilizar agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, das 40, eu quero oito. Lindo. Probabilidade. Já vou montar aqui a minha formulazinha. É o que eu quero. Oito sobre o total, que é 40. Simplificando, é aí que o bicho pega. Simplificando aqui por oito... Isso aí vai dar quanto, Marcão? Vai dar um em cima e 5 embaixo. Um quinto é a mesma coisa que quanto? Coloco zero e a vírgula. É a mesma coisa que 0,2. Olhando ali as opções, gabarito, letra A. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você